Pra quem acompanha o canal, tem percebido que eu tenho falado muito da Nintendo nos últimos vídeos. E como eu tô contando a história da empresa quase de forma linear, eu cito demais o Famicom, que é uma parte importante da história da empresa. E aproveitando que eu tenho muitos jogos desse console, resolvi ir mostrando e falando um pouco de cada jogo. E por coincidência, os próximos vídeos da Nintendo são falando sobre as 30 pares. E a primeira empresa que eu cito é a Namco, que foi uma das primeiras empresas até essa parceria com a Nintendo mas fica tranquilo você saberá com detalhes tudo sobre essa história no vídeo que eu estou produzindo mas resumindo a Namco já era gigante antes da Nintendo nascer principalmente pelo seu grande sucesso e o seu primeiro grande jogo o Pac-Man além de ser um jogo muito famoso também tinha um personagem que acabou se tornando o primeiro grande mascote a ser amplamente conhecido no meio da indústria e não era só nos jogos não. Pac-Man tinha desenho animado e tudo mais. E claro, tudo isso em nível mundial. O Pac-Man era muito mais famoso no ocidente que aqui mesmo no Japão. Portanto, vou repetir. A Namco já era gigante antes mesmo da Nintendo aparecer. Talvez por isso a Namco teve alguns privilégios em relação à parceria com as empresas que a Nintendo estava fazendo. Mas o seu contrato era de 5 anos. E após o término desses 5 anos tudo foi mudado a Namco teve que ter todas as restrições que todas as outras empresas tinham também isso criou farpas entre os dois presidentes da Namco e da Nintendo mas vou resumir para vocês nesse embate a Nintendo saiu vitoriosa mas vou contar tudo em detalhes no vídeo que eu estou produzindo, beleza? A Nanko tinha umas diferenças em relação às outras empresas que produziam jogos por Famicom. Alguns jogos eram numerados, como esses aqui, ó. mas eu tenho poucos jogos assim. E outras vinham em caixas de plástico. E é essas que eu vou mostrar hoje como essas que estão atrás de mim que se você ver na loja você já vai achar muito chamativas e bem legais hoje eu vou mostrar 10 jogos da nanco em caixas de plástico a primeira coisa a se perceber nessas caixas é a grafia da nanco com esse T aqui no final esse T é de Tóquio e era uma maneira de separar a divisão de videogames da empresa mais tarde todos nós sabemos esse T foi descartado o primeiro jogo que eu queria mostrar para vocês é Dragon Buster Dragon Buster é um jogo de plataforma que saiu primeiro nos arcades eu até fiz um vídeo falando mais do jogo até cito algo histórico esse game foi o primeiro a usar o pulo duplo você pode ver aqui ó que a caixinha ela é dourada o cartucho aqui ó também é dourado até tá refletindo aqui olha que coisa o manual dele é todo colorido deixa eu mostrar ele aqui para vocês olha a parte de trás se você quiser ver mais disso aqui me segue lá no instagram eu vou postar fotos mais detalhadas desses jogos beleza O segundo jogo que eu vou mostrar é dragon buster 2 Dragon Buster 2 é bem diferente do primeiro O primeiro Dragon Buster é um jogo de plataforma lateral Já o 2 é bem parecido com Legend of Zelda Com aquela visão de cima do personagem E os caminhos só vão se revelando apenas quando são descobertos O legal do jogo é que ele tem bastante power-ups O que deixa o jogo menos repetitivo Como ele é um jogo exclusivo do Famicom Ele já tem a caixinha mais simples Olha o verso aqui para vocês verem a fita já é preta o manual também ó, é colorido e não pense que é só a capinha não ó, ele é inteiro colorido coisa que a gente não vê mais hoje em dia né a gente não vê nem manual imagina colorido o <risos> yuten debias ou simplesmente debias juku yuten debias é um jogo de plataforma que também é um rpg que só foi lançado aqui no Japão Basicamente é só derrotar os inimigos Evoluir, comprar itens Para reunir um par de discos Que é o objetivo desse jogo Esse game só tem no idioma japonês Não encontrei nenhuma tradução Eu tinha muita curiosidade em ver o manual desse jogo Mas infelizmente esse só veio o cartucho Olha aqui a embalagem dele né? Mostrando aqui para vocês, o cartucho dele também é preto e você vê que tem até uma imagem. Isso era muito comum nesses jogos do Famicom: tem uma imagem do fundo do jogo, personagem e o fundo do jogo. O mesmo não acontecia com o Dragon Buster, o 1, 2 um, e 3 o Aguiland é um jogo de plataforma de rolagem lateral bem simples com personagem carismático e o design bem infantil aquele típico jogo que é certeza que vai alegrar a garotada por isso teve três sequências bem parecidas nos três jogos você controla esse bichinho verde o jogo tem power ups e quando você encontra três miniaturas de você mesmo você fica invisível você não né o personagem esse aqui é o Aguiland 1. A parte de trás aqui para vocês verem. Infelizmente, nenhum deles veio com o manual. Mas olha só. O primeiro tem essa caixinha normal, preta, com o logo da Namco. No entanto, olha só. Os outros, tanto o 2. Ó, o 2 tá zerado, hein? Pena que não veio o manual, só veio o certificado de garantia. O 2, ele já vem nesse formato um pouquinho maior do cartucho. Olha a caixinha do 2 aqui. O verso. E o 3 também, ó. Aqui a, a frente, aqui o verso, também sem manual E olha aí, o formato dele é o formato um pouquinho maior A Nanko tinha esse formato mesmo, tem até um outro jogo da Nanko E tem esse formato diferente do cartucho O próximo jogo, Megami Tensei Megami Tensei é uma franquia bem famosa aqui no Japão E esse é o primeiro jogo da série Ele é um RPG com batalhas por turnos e em visão de primeira pessoa lembra bastante aqueles labirintos do Fantasy Star logo que comecei a jogar me veio isso na cabeça no jogo você controla dois personagens humanos e com o passar do tempo também alguns demônios já que o enredo tem esse tema dois estudantes que através de uma invenção de um deles conseguem combater o diabo a caixinha aqui ó você vê que ela é prateada uma arte bem bonita mesmo. Eu gostei pra caramba dessa arte. Do lado aqui de trás, né? parece que é meio que padrão desses jogos da caixinha de plástico ter esses jogos aqui atrás as cenas do do, do jogo e alguma arte. Aqui. Você vê que os jogos da Namco eles vinham com os adesivos aqui para você colar na fita. Esse aqui ainda tá com o um adesivo, né? Só, só falta a parte de baixo que ele já colou essa aqui, ó Mas os outros dois ele deixou aqui Esse veio com o manual O manual também é todo colorido O manual é todo colorido Lembrando que eu vou tirar fotos mais detalhadas Dessas fitas e dos manuais lá no meu Instagram O cartucho é preto aqui, ó vocês podem ver que também tem uma ceninha do jogo e tem uma arte até bonita. Próximo jogo, Mapland, que é o plástico tá meio saindo já dele aqui, mas também não, só que tem mais de 30 anos, né? Mapland é mais um jogo de plataforma kawaii do Famicom. Nesse jogo, você é um rato policial que tem que resgatar sua namorada que foi raptada por um gato e enfrentar seus lacaios. O jogo é bem colorido usa cores bem saturadas coisas que eu via mais no Master System pois isso não era muito comum nos jogos de plataforma do Famicom e vou falar para vocês é o jogo mais diversificado de todos os jogos de plataforma que eu mostrei hoje as fases são bem distintas uma das outras e tem desafios bem interessantes próximo jogo aqui eu tenho dois é o Highlight 3 Highlight 3 é um RPG de sobrevivência você tem que comer e dormir E tem um número limitado de itens Que pode levar no seu inventário Esse jogo tem elementos de ficção científica E saiu para um monte de plataformas Além do Famicom Vocês podem ver aqui ó, Eu tenho dois exemplares deles, Duas cópias do Highlight 3 No entanto uma está melhor que a outra Esse aqui ó, é o que eu tenho mais completo Ele vem com o jogo Certificado de garantia Cartão resposta o manual e se vocês verem o manual ele parece novo ó. manual extremamente bem conservado a mesma coisa dá para falar do cartucho ó. o cartucho tá perfeito parece que nem foi usado ao outro aqui ó ele também tá em bom estado e o manual tá também razoável mas aquele lá tá zero mesmo a parte de trás como eu falei ó parece que é igual a arte e logo abaixo duas cenas do jogo bem parecido mesmo e para finalizar um clássico aqui ó, Side Pocket. Side Pocket é um jogo famosão de sinuca da Data East, mas esse foi distribuído pela Namco. Não tem muito o que dizer, pois o jogo é bem parecido com as versões de Fliperama e Super Nintendo, mas claro, com as limitações do FAME. Fórmula certa de diversão. A caixinha já é bem diferente aqui ó, com uma personagem. Jogando sinuca, você vê que ela não tem nem muito jeito, parece, pelo menos pela, por essa fotinha aqui. A parte de trás aqui também, ó, ela é exatamente do, do mesmo modo que as outras. A arte em cima é duas cenas do jogo embaixo. O manual, todo colorido também. E falar pra vocês, olha, ele é todo colorido, não é só a capa não. E o cartucho aqui, ó, também parece que foi bem pouco utilizado e aqui escrito sai do pokémon e tá aí a primeira parte com 10 jogos da nanco em caixinhas de plástico eu ainda tenho mais outras para mostrar e eu tenho mais de 200 jogos de Famicom para mostrar para vocês. Alguns clássicos, alguns desconhecidos e vamos ver se a cada vídeo eu mostro alguns jogos. Me fala aí nos comentários quais você conhecia, quais não conhecia e o que, que eu esqueci de falar desse jogo e qual jogo que você quer que eu fale mais, que tem um vídeo mais exclusivo dele. E não se esqueça, vai sair a próxima parte. Da história da Nintendo falando das third Party. E a primeira third party é exatamente a Nanco Por isso não perde não. Eu sou o Isui. Mais uma vez obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.